Bom dia para você que acompanha o portal STB Notícias de Santa Bárbara do Oeste. Como pode observar, a nova frota de ônibus já está em funcionamento em Santa Bárbara do Oeste. Trazendo mais conforto, segurança, tem ar-condicionado, Wi-Fi. Mas fica aqui o registro pelo portal STB Notícias. Como diz o prefeito o domingo já iria funcionar, e está realmente funcionando mas vamos aguardar amanhã para ver se nós podemos mostrar dentro também para as pessoas verem como que é os novos ônibus são 26 novos ônibus ar condicionado, wi-fi aqui tem o, o ponto aqui que as pessoas cadeirante, uma opção a mais isso é Santa Bárbara do Oeste, né? Desenvolvendo também nesta área de locomoção. E levar as pessoas onde precisa. Mais detalhes se acompanha também no portal SB Notícia e Rádio Brasil. Então, esse domingo, você já está sendo surpreendido com ônibus, com ar-condicionado, com todas... Regalias, né? Wi-Fi, wi é isso aí, ó. E que possa satisfazer aí o, o público de Santa Bárbara do Oeste. Que não fique lotados. Né? Veio numa boa hora também. Ah, Mostrando um pouco mais aqui os ônibus à disposição do povo Daí, aí pessoal, isso é tudo que o ônibus tem estou no terminal urbano nesta manhã aqui mostrando, esperando amanhã se autorizar a gente possa mostrar dentro também como que é Vamos também falar com o povo, avaliar o que, que acha de tudo isso um ônibus mais confortável, mais seguro, ônibus novos. Bom dia para você, Márcia, que nos acompanha também. E estamos sujeitos a sugestões de pautas. Se você tiver alguma do seu bairro, local, fica aí. Esse é o registro do portal SB Notícia.